E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo aqui no Fuso Horizon 5 E hoje a gente vai testar o body kit novo que chegou para esse Golf, já está disponível Todo mês agora, pelo que eu vi, vai chegar dois body kits para carros diferentes O que eu mais gostei foi o do Golf a gente vai fazer aqui a configuração dele E testar em algumas pistas aí para a gente ver o real desempenho desse carro Se ele é mais para gameplay ou se dá para levar ele para o modo online também Estamos aqui na parte de aprimoramentos, eu vou começar aqui na parte de conversão, troca de motor Motor. melhor opção para esse carro aqui é o motor original dele, motor de rally eu não achei interessante troca de conjunto de transmissão esse carro aqui já vem com transmissão nas quatro rodas já é um ponto positivo para esse carro que dá para gente controlar ele melhor aqui que é a novidade né kit de carroceria chegou esse modelo aqui para gente Deixa aí nos comentários o que que você achou esse modelo aqui existe na vida real tá modelo muito achei achei top a parte da frente a traseira eu acho que deveria ter mais detalhes né não tem tanto de... detalhes aqui atrás, mas ficou legal. Vamos colocar ele. Ele dá pra gente um pouco mais de aderência, tá? Dá pra gente olhar aqui nas acelerações GS laterais. A gente ganha um pouco mais de aderência. É um pouquinho pesado esse kit, mas dá pra gente reduzir o peso dele. Aerodinâmica e aparência. Esse carro aqui a gente só tem a opção do aerofólio, que eu achei um pouquinho exagerado. Esse aerofólio, né? Um pouquinho grande, mas pelo menos ele é melhor do que o do Forza, né? O do Fusa é horroroso. Pneus e aros com um posto de pneu, a melhor opção para esse carro aqui, se a gente for olhar aqui as acelerações Gs laterais, a melhor opção é o pneu de rally e já dá a gente ver que esse carro aqui é um carro classe A. Porque se a gente colocar um pneu de um pneu slick, a aceleração Gs lateral desse carro não sobe tanto. Se você não sabe nada sobre acelerações de Gs laterais, eu recomendo você olhar na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5, onde a gente consegue determinar qual é a classe ideal de qualquer carro que tem no jogo, tá? Então tá na descrição do vídeo. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva para você não perder nenhuma dica. Esse carro aqui, olhando essas numerações que tá aí para você, dá para a gente ver que o nosso Golf se encaixa melhor na classe A. Se você olhar ali o Ford GT, que é o um exemplo nosso, lá é acelerações GS laterais, que é a última opção. Para esse Golf nosso ficar bom na classe S1, ele tem que ter 1,30 e 1,54. E o nosso Golf, o máximo que ele vai chegar ali é no nível de classe A, que é na casa de 1, 1,3 e 1,17. Então, baseado nessas informações, aí dá para gente ver que a aceleração de essa lateral do nosso Golf é melhor na classe A e com o pneu de rally. A gente vai colocar o pneu de rally, vai colocar outras peças de redução de peso e você vai ver que ele vai chegar no nível ideal. Então, eu vou colocar aqui. Largura de pneu dianteiro, eu não vou colocar. Largura de pneu traseiro, eu vou colocar no máximo, que ajuda na aderência. Estilo de aro, eu coloquei aqui essa segunda opção. E esse modelo aqui, que tira 6 kg, menos 6 kg, tá? Nesse carro. Também do aro dianteiro, não. Tamanho do aro traseiro, pode colocar no máximo. É preciso colocar, porque senão ele sobe para a classe S1. E a gente vai deixar na classe A. Conjunto de transmissão. A única coisa que a gente vai colocar aqui é o diferencial. Eu gosto de colocar diferencial de rally em carros que fica meio que saindo de traseira, principalmente os Reds. que eu acredito que trabalha melhor do que o diferencial de corrida. Mas se você gosta de diferencial de corrida, pode colocar. Plataforma e controle. Freio, não vamos colocar, deixa original. Suspensão, a gente vai colocar de corrida. Barras estabilizadoras, a gente sempre coloca na frente e atrás para ajudar na manobra. Reforço no chassi, não vou colocar. Redução de peso, a gente vai colocar redução de peso de corrida que tira 274kg e se a gente for olhar aqui as acelerações GS laterais do carro, ele está muito bom, principalmente em alta velocidade. Aqui na parte do motor, entrada não. Sistema de combustível, pode colocar o modelo de corrida. Ignição, a gente pode colocar o modelo de corrida. Escapamento, também o de corrida. Eixo de comando, a gente vai colocar o esportivo. Válvulas, não. Cilindrada, a gente pode colocar de corrida. Pistões, pode colocar o de corrida. Turbo... A gente pode colocar o de corrida também. O restante aqui não dá para a gente colocar. Se a gente for olhar aqui, esse carro ficou com 494 de potência e 1186 kg. É uma numeração muito boa para carros AWD classe A. Para o nosso Golfão ficar bacana, eu vou colocar esse design aqui do Need for Speed. Para quem quiser, o nome do criador tá aí na tela. Beleza, o nosso Golfão tá pronto, a gente vai testar em algumas corridas e eu vou te mostrar também a configuração de tunagem. Para quem quiser só baixar a configuração dele, já tá compartilhada, tá? Ficou bonito pra caramba com esse designer aqui. Como eu gosto de fazer corridas de velocidade, eu vou testar ele em uma corrida de velocidade. A gente tem um tempo nessa pista aqui que a gente fez com outro carro dessa série de análises, vamos lá. Beleza, vamos entrar aqui, eu vou no modo Rivais, que eu tenho um tempo aqui. Eu até esqueci qual é o carro, acho que é a BMW, né? Ah, é um Lexus LFA, vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos ver o nível de facilidade que é bater o tempo do Lexus, né? Porque esse carro aqui é a WD, é mais leve, tem mais manobra, a arrancada do Golf é muito boa, né? Ó, tá saindo um pouco, hein? Tá saindo um pouco mesmo, o nível de aderência dele sendo alto. Eu sinto que ele tá saindo um pouco. Esse carro aqui original, ele tem uns números bacanas. Quando né? ele não tinha um body kit. Mesmo assim, ele é um carro um pouquinho traseiro, se forçar demais, tá? Eu tô vendo que, é, pelo menos nas curvas, tá muito easy ganhar do Lexus, né? Eu acho que nas outras pistas vai ser de boa para ganhar dele. Agora, um carro que eu fiz, e eu acho que eu vou... Não sei se eu levei para pro canal, mas eu acho que eu vou levar... É o Mitsubishi Eclipse Aquele carro lá tá muito bom É um dos melhores carros da classe A Eu acho que esse Golf aqui não consegue bater o tempo dele não Mas em questão de manobra Até que esse carro aqui tá bom ó. Deixou o Lexus pra trás muito fácil Muito easy Eu vou mostrar agora a, a configuração de tonagem né? Pra quem quiser copiar também saiu um pouco de frente aqui é por enquanto tá tá tranquilo quero ver naquela pista de reta se ele vai conseguir ficar na frente do eu acho que o tempo lá do Lexus também eu não estou impressionado com o desempenho desse carro nessa pista aqui porque ele é um carro de muita manobra né então é é muito fácil agora eu quero ver em corrida de velocidade mesmo se ele vai conseguir trazer um desempenho bacana pra gente deixa aí nos comentários o que você achou desse designer aqui o que você achou também dos body kits que chegaram pra gente aí. o Velocer eu não fiquei muito animado com ele não tá? é um carro que tem que ser tração dianteira você vai ter que treinar um pouco pra andar com ele é, com tração dianteira Eu não sei se ele fica bacana né? a AWD Esse carro aqui é tração nas quatro rodas né? A WD original Então é muito mais fácil Configurar e, e Correr com esse carro né? Porque a maioria dos carros aqui no FOSE São tração nas quatro rodas Vamos lá Sequência de curva aqui fazendo tranquilo Pé embaixo De boa Curvinha aqui de alta Tirar um pé um pouco. Bora. Carrinho bom, carrinho bom. Eu tô doido é para pegar o os Audi que chegou pra gente aí. Eu tô vendo que a galera do PC aí, é, principalmente na gringa, o pessoal tá avançando no tempo, né? para testar logo o Audi. Eu morro de medo de tomar banho fazendo essas coisas. Olha, a gente bateu o tempo desse carro aí fácil, né? Vamos ver em outras pistas que perdem um pouco mais de velocidade, Cara, arrancou 3 segundos do Lexus LFA. A gente tem um tempo nessa pista aqui também, ó, que tem uma reta boa aqui. Vamos ver se ele consegue recuperar alguma coisa nessa reta aqui. Vamos lá, vamos entrando aqui. Eu gosto de testar no rivais, né, pra gente ver o real desempenho. Aperta o botão Y pra gente achar o nosso fantasma aqui. Eu gosto de sempre tentar bater o meu tempo, tá? Eu recomendo que você faça isso com seus tempos. A gente tá com o Lexus aqui. Vamos ver como é que ele se sai na reta, né? Porque aqui tem uma reta boa. Vamos ver de qual que é, mano. Eu achei ele muito legal. Eu gostei. Eu acho bonito esse carro. Arrancada de Golfe, né? Golfe tem uma arrancada. Todos os Golf que tem aqui. É, menos os antigos. Principalmente os modelos que dá pra colocar o V8. Tem uma arrancada absurda. Esse aqui se ele tivesse um V8 Eu acho que até o Ford Focus RS Ia passar mal com ele Mas aquele Ford Focus RS lá é muito bom Olha o Lexus encostando na reta Mas não vai dar tempo, vai? Eu Acho que vai complicar aqui a situação do Golf Eu talvez não O negócio é que esse Golf aqui tem tanta aderência Que ele consegue fazer as curvas bem rápido sem contar que ele é bem mais leve né esse carro que tá com uns, é, 1180 kg né se eu não me engano e ele tá com a potência na casa dos 400 a mais mais de 400 cavalos de potência o Lexus é bom mas o peso do Lexus né o Lexus se eu não me engano ele pesa 1500 kg então a gente tá com vantagem aqui em relação ao peso tá vendo a, a forma como ele entra nas curvas o bom do Rivais é que dá pra fazer uma análise bacana, né? É... Eu acho melhor do que correr contra os bots. Eu acho bem melhor. Porque aqui você tem um real desempenho dele, como que ele vai se sair no modo online, né? Principalmente para quem gosta de levar o carro pro modo online aí e tal. Quem quiser tentar bater esse tempo que eu tô fazendo aqui. Eu nem tô rápido ainda, né? Dá pra ver que eu nem. Nem estou extraindo o máximo desse carro aqui Conforme a gente vai trazendo novos carros e batendo esses tempos A gente vai é, tendo que focar mais, né? Tá bem tranquilo para esse carro, tá? Tá bem tranquilo para ele é, São carros assim mais de boa, né? Não, não é carro muito apelão Acho que dá até para levar pro modo online, corrida de circuito. Esse carro aqui eu acho que vai se dar bem, corrida de circuito. Vamos ver a diferença aqui, eu acho que dava, dá para melhorar esse tempo, né? Tirou 700 milésimos, mas dá para tirar um segundo e meio aqui, que eu andei bem de boa. A gente tem um tempo com o Lexus nessa pista aqui também, vamos testar ele lá. Para quem quiser copiar a configuração de tunagem, tá aí. Olha só, a escala de marcha dele original é tudo certinho, tá? alinhamento, barras, molas, amortecedores, aerodinâmica, freio. Lembrando que já tem vídeo explicando detalhadamente tudo isso aqui, é só para quem quiser copiar e compartilhar, tá? Vamos lá, vamos ver de qual que é do Golfão. arrancada, a gente sabe que é muito boa. O carro leve, né? Os Golfs atuais aqui do Foz, eles têm uma arrancada muito boa. Tem uma aceleração bacaninha. Esse aqui ele fica querendo sair de traseira, tá? Nessas curvas aqui eu tiro um pouco do dedo do acelerador. para não forçar demais. A gente fez a configuração desse carro aqui ontem durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição, beleza? Tem nosso Discord aí também. Se você quiser interagir com a galera, tem meu Instagram também. Tá tudo aí na descrição. A lista de dicas também, se você quiser correr com a gente é só dar um pulo lá na Twitch Bora Por enquanto tá de boa Vai adiantar a frenagem aqui, né? Tá vendo que ele quer sair de traseira? É um pouquinho marisco O freio aqui, ó, nessa Guanajuata é horrível, cara Quase que eu bato Abri um pouco nessa curva aqui, né? Eu tive que adiantar uma marcha ali, né? Eu tava de terceira, tive que adiantar a quarta marcha. O nome dessa técnica é short shift. Que é uma técnica aí que eu não entendi. O Binotto na Fórmula 1 domingo agora, eu tava falando pro Leclerc, pro Leclerc não fazer short shift. Não sei porquê. Porque essa técnica, ela te ajuda. É, por exemplo, o carro tá saindo de traseira porque tá com aceleração muito forte. Aí você adianta uma marcha, aí ele vai vai ter que gerar mais força para rodar a roda. Só que dependendo do nível de potência do carro, a roda vai girar um pouco mais lenta e você não vai sair de traseira. Bora. Essa técnica é muito boa para esses carros aqui que mesmo tendo uma aderência bacana, ele quer sair de traseira. Então, às vezes é bom. Isso você acabar adquirindo com o tempo de prática, tá? Não é uma coisa que você vai fazer sempre. Tá vendo? É que eu não fiz. E eu nem reduzi a segunda marcha aqui, porque senão... Meu Deus, essa coisa aqui eu tô vendo que o Lexus tá muito colado. Mano, gravar o vídeo, conversando e, e tentando bater um tempo não é muito fácil, não. Até que essa aqui não foi easy para ele, né? Não foi fácil ganhar. Só a primeira pista que foi fácil. Essa aqui já a diferença foi pouca. 200 milésimos mais dá para melhorar, né? Porque eu tô gravando o um vídeo. Cara, conclusão do nosso Golf, é um carro bom de manobra, mas tem que tomar cuidado com a aceleração. Não tem muita velocidade final, mas ele tem condições de ganhar algumas corridas, dependendo das condições de pista, principalmente de pista que tem bastante curvas. Ou se você tem muita experiência no jogo e você acaba pegando um lobbyzinho aleatório e dá pra você tirar onda com esse carro, beleza? Então é isso, mano. Lembrando, se for comprar Overclock, utiliza meu cupom que tá na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.